Olá, meus amigos, sou o professor Bruno Médio de Direito Penal, Processo Penal, Legislação, Correlata e vim aqui dar uma série de dicas para você, meu querido aluno da OAB. Legal? Então questões pontuais específicas para te ajudar aí na sua prova, dando uma passeada no Código Penal, trazendo aí para vocês... É, os crimes que tem mais incidência Na tela, vai lá Vamos tratar agora do peculato culposo Cuidado É o único crime Não tem outro, pode procurar Não perde tempo não, tá? É o único crime contra a administração pública Que admite modalidade culposa Legal? Bacana? Uma outra dica para você, o único crime contra o patrimônio que admite modalidade culposa é receptação. Ah, mas tudo bem, princípio da excepcionalidade. Salvo os casos expressos em lei, ninguém será punido por um crime, senão quando pratica dolosamente, artigo 18, parágrafo único. Legal. Lá não tem forma culposa na receptação, mas o parágrafo terceiro, a doutrina, chamou, jurisprudência, a abraçou e ficou, chamando de receptação culposa, cuidado com isso. Então o único crime contra a administração pública que admite modalidade culposa é o peculato. O um peculato é o seguinte, na tua prova, vem comigo, cai assim, ó, dizendo que eu, chefe dessa repartição, esqueci a porta do cofre aberta, meu irmão. É, né, sexta-feira e tal, já pensando no chope, e aí eu fui embora. Larguei, esqueci a porta aberta. O funcionário vagabundo, acelerado, marginal, que trabalha aqui ao lado, veio na minha repartição e subtraiu alguns bens. Ele vai responder por peculato furto, artigo 312, parágrafo primeiro, e eu que vacilei, respondo pela modalidade culposa, parágrafo terceiro, a, segundo, perdão. Agora, na tua prova vai dizer que eu não respondo por nada. Errado. Vou responder pela modalidade culposa, beleza? Mas cuidado. Se eu, funcionário público, que pratiquei o peculato culposo, reparar o dano à administração pública e esta reparação precede, é antes da sentença irrecorrível, extinga a punibilidade. Quer dizer que não se aplica o artigo 16 arrependimento posterior, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, pessoa reparada, o dano instituída a coisa até o serbendador não sou queixo por ato voluntário do agente, terá a pena diminuída de um a dois terços. Não se aplica o artigo 16 para o peculato culposo. Na tua prova vai dizer que aplica, tá errado. Por quê? Porque eu, funcionário público, eu tenho um prazo muito maior para reparar esse dano e tenho um benefício muito melhor, que é a extinção da PUL. Nibilidade. Mas cuidado, não se aplica ao vagabundo acelerado marginal que subtraiu o computador aqui. Ele não vai ter esse benefício. Professor, e o arrependimento posterior? Se o funcionário que praticou o peculato doloso reparar o dano à administração pública antes de recebendo a denúncia ou queixa, vai ter o benefício? Você vai encontrar nos livros aí alguns aí dizendo que sim. Mas a jurisprudência atual não se aplica. Sinalizando o quê? Aplique seu arrependimento posterior somente aos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa. Cuidado, arrependimento posterior tem sido aplicado também no roubo. Professor, mas pera lá, o roubo tem violência ou grave ameaça? Sim, tem, mas o roubo com violência é imprópria. Narcotização da vítima. O famoso Boa Noite Cinderela. Fui claro? Voto pra tela. Quer dizer então que este crime aqui é de menor potencial ofensivo. Certo? Sim. Detenção de três meses a um ano. Legal? Então, o que eu falei, no caso do parágrafo anterior, que é o peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença recorrível e extingue a punibilidade. E se é posterior, reduz em metade. Legal? Vem comigo, doutor. Mais uma dica pra você. Legal? Grande abraço, estude. Até a próxima.